Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli, eu sou professora de hipnose, sou hipnoterapeuta e hoje eu trago mais um vídeo da série de distorções de pensamento. Hoje eu vou falar de maximização ou minimização do pensamento. Então, se você tem curiosidade para saber se você se encaixa nesse tipo de distorção ou se você conhece alguém que se encaixe nesse tipo de distorção, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender muitas e muitas coisas. Tá bom? Então vamos lá. O que é maximização ou minimização do pensamento? Então, eu gosto de fazer uma comparação com binóculos. Não sei se você já conhece, se você já teve contato com binóculos, seja de, de criança ou seja um binóculos real mesmo. Como é que funciona? Se, quando você coloca o, a, o binóculos nos seus olhos, aquela lente que você. Não é que está em contato com os seus olhos, mas além de que está na frente O que, que ela faz? Ela traz algo que está bem pequenininho, que está muito, muito, muito longe, muito pequeno E ela aumenta aquilo, ela faz com que pareça que está na sua cara, assim, bem, bem perto de você E assim também é a maximização do pensamento Então o que significa isso? Significa que um problema que esteja acontecendo Ou uma, uma, um defeito seu, algo, algum, ponto, algum ponto de melhoria que você tenha você olhe para ele e você dê um foco tão grande, ele se torna tão importante, tão gigante na sua frente que você não consegue ver mais nada. Você só foca naquilo. É como se você pegasse o binóculo e passasse a olhar aquela situação, aquele problema, aquele defeito seu com uma lente gigantesca e ele passa a ter uma importância muito maior do que ele realmente tem então você acha que ele é o seu maior problema do mundo você acha que ele é o maior defeito do mundo e você simplesmente esquece do restante você esquece das qualidades, você esquece das coisas positivas que existem na sua vida então você olha para aquilo e dá uma importância por exemplo, se você cometeu um erro se você, por exemplo, estava apresentando um relatório ou estava numa reunião e cometeu um erro, mas o restante foi tudo certo. Você olha para aquele erro, olha para aquela, aquela pequena coisa como se fosse gigante. Você olha e dá uma importância gigantesca e fala, meu Deus, eu cometi um erro e agora vou ser mandado embora, é, vou levar um feedback negativo na, na reunião de feedback mensal, semestral que tem na minha empresa, eu vou ser mal avaliado, mal avaliada. porque para você, aquele ponto tomou uma, uma proporção tão gigante, tão gigantesca, que você simplesmente não deu importância para o restante, você esquece das outras coisas. Então você foca naquilo e quando você foca em algo, aquilo expande, aquilo gera um, toma uma importância gigantesca na sua história, na sua vida e você acaba não dando importância para o restante, para os acertos, para as qualidades, enfim. E a mesma coisa acontece quando é o contrário, é como se você pegasse o binóculos mais uma vez e você, ao invés de fazer assim, você, que é o normal, você vira ao contrário ele. E aí aquela lente que normalmente estaria em contato com o seu olho, ela tá na frente e a lente grande está no, em contato com o seu olho. O que acontece nesse momento? Você pega algo que está na sua frente, que é algo que está num tamanho normal, que é uma coisa importante e você minimiza aquilo, você diminui, você não dá a menor importância, você transforma aquela situação, aquele problema, você transforma aquela qualidade sua, vamos pegar uma qualidade, e você minimiza, você não dá importância. Então, quando você foca naquilo, ou melhor, você deixa de focar naquilo, você esquece que aquilo existe, você não dá importância. Então, pensa quando você faz uma minimização das suas qualidades. Então, você é uma pessoa, por exemplo, vai fazer um relatório, você é uma pessoa muito boa de português, você tem um conhecimento da gramática muito bom, você é uma pessoa que entrega relatórios muito bem feitos, muito bem padronizados, tudo certinho, mas você cometeu um erro na apresentação de um dado. Se você minimiza as suas qualidades, o que você está fazendo? Você está esquecendo de tudo aquilo que é positivo, você não está dando importância para tudo que é positivo. A mesma coisa as suas qualidades. Por exemplo, mulheres. Às vezes você vai lá, você se arruma para um casamento ou para uma festa. Então você faz uma escova, ou você faz cachos, você coloca uma roupa bem bonita e aí você vai receber um elogio. E o que a pessoa fala para você? Fala: nossa, como você está bonita, nossa, como não sei o quê. E o que, que você fala para ela? Você fala: ah, imagina, hum, tô normal. Ou ah, não, o que é pior, você pode falar assim: ah. Obrigada, mas olha Tá vendo esse cacho que eu fiz? Já tá desmanchando Ou ah, tá vendo aquela escova que eu fiz? Ela já não tá mais legal Você ainda coloca um problema em cima do elogio que ela fez para você Então você minimiza tudo que é bom Você minimiza elogios Você minimiza as suas qualidades Você minimiza os seus acertos Então você simplesmente olha para aquilo com a lente do binóculos Do lado contrário Deixando ela muito, muito, muito pequena Então se você tem um tipo de distorção Onde você faz uma maximização dos problemas e uma minimização das, dos acertos ou maximização dos defeitos e minimização das qualidades, você está só piorando o a, a um problema, certo? Porque você só foca no que é negativo, só foca no que é ruim, você dá uma importância gigantesca para aquilo e você não dá importância nenhuma, porque é positivo, porque você acerta, porque você tem de qualidade, porque você tem de bom. E daí fica difícil mesmo de você olhar as coisas com um filtro positivo. Lembra que eu falei no último vídeo? Se você perdeu o um vídeo de filtros negativos, eu vou colocar o card dele aqui em algum momento para que você possa assistir esse vídeo de filtro negativo. Porque você está dando uma importância tão grande para aquilo que é negativo que você vai ser, vai ser complicado mesmo de você olhar para o que é positivo. Então, quando você perceber que você está dando importância gigantescas para problemas, para defeitos, para erros, o que, que você pode fazer? Começa a olhar o que tem de bom, o que é que você acerta, o que é que você tem de qualidade, o que é que você tem de positivo. Faz um exercício aí. Vou pedir para você fazer um exercício. Pegue 3, 4, 5 pessoas que você conheça, que você tenha intimidade, que você tem amizade, que, você, que sejam seus amigos e pede para essas pessoas fazerem uma lista e mandar para você, via WhatsApp mesmo, bem simples, das suas qualidades, do que você tem de pontos positivos. Então eu vou pedir para que você entre, mande uma mensagem para essas pessoas aí que você tem mais intimidade, que você tem abertura para falar isso e peça para elas, você fala assim: Oi, tudo bem? Faz favor para mim, me manda uma lista com três, quatro, cinco qualidades, cinco coisas boas que você vê em mim impede para essas pessoas te mandarem esses elogios e aceita esses elogios. Olha para, aquelas, para aqueles elogios, porque aquelas pessoas não vão estar mentindo para você. Você pediu para elas mandarem qualidades, elas não vão mandar mentiras, elas vão mandar o que elas vêm de positivo em você. Então, pega aquelas qualidades, internaliza elas em você. E faz uma lista de qualidades, porque quando você perceber que você está focando muito nos seus defeitos, quando você perceber que você está focando muito em problemas ou em erros, você pega essa lista e você lê ela para você quantas vezes forem necessárias para que você comece a perceber que sim, errar é humano, que sim, ter defeitos é humano. Eu tenho defeitos, eu erro, todos nós temos esses erros e esses defeitos, faz, faz parte de ser humano. Mas todos nós também temos qualidades. Todos nós também temos acertos. Todos nós temos coisas positivas dentro de nós. Então nós precisamos começar a focar mais nisso. Então para isso, para te ajudar, faz essa lista. Comece a olhar essa lista todos os dias quando você acorda, todos os dias quando você vai dormir. E internaliza isso pra dentro de você. Porque você sim tem qualidades. Você sim tem acertos. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha feito muito sentido para você. Eu espero que você possa se ajudar, ou mande esse vídeo para outras pessoas talvez você conheça, que tenha essa distorção essa de pensamento, para que possa ajudar essas pessoas. E lembra de curtir esse vídeo, para que eu consiga ganhar relevância e atingir mais e mais pessoas, para que eu possa levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Tá bom? Então é isso. Eu acho que eu te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo para você!